O Laria 485, zona norte. Yeah. Yeah. zona norte Zona Norte, yeah. Zona yeah. Norte, Fuga pilotando na nave Vendo drogas na cidade Eu vou me aminar pra poupar Gastou mais dormindo, mas é só um detalhe A minha Nike tech é high E fosse preto rouba raro Debito link nesse card Contas gordas com obesidade Fuga pilotando na nave eu Vendo drogas na cidade Eu vou me aminar pra pulparia Gastou mais dormindo, mas é só um detalhe A minha Nike tech é high E fosse preto eu rouba raio Esse link debito card Deixa a conta agora com obesidade parece atleta Drogas na esquina parece Atlanta na City, a porta tá aberta. Pra quem vacila, corta a garganta. Spancando o beat já sai da reta. O pussy na mira já sai da banca. Chama no feed que eu... Pai caneta Segunda pele já tá na manga não quer Fique fala pelas suas costas Nós dispara nessas duas rodas Mano é 12 mola, não é duas molas Charlie logo cola, pede duas foda Pra essa gata faz a sua cota Pra esses cara, mas na rua cobra Tipo mate, para numa corda E esse grave bate, tipo bom acorda Comunicação, fazendo sinal Fique, tá pensando que é rival Liga o tá comigo até o final é a gangue, eu tô me do viral Não se garante parceiro, então corre já Garante parceiro, então corre lá. Tô no volante, cantante. Boa a bagulho de atacante. Cantante pro o Dá Não tempo só de ser certeiro que eu tô com a minha vila na Zona Norte. Um mano, o corpo só bebe é gigante. Mano, é de elefante, nem lembro teu nome. É. Eu pego minha mina, busque elas nove Barulho é. pra parar, se faz a pose. Saca a grana dos câmeras. Várias creme e whisky 12. Drogas na minha hand, roll. A ti pergunta o que que eu? Vi? Eu fecho com a filha e vocês são bons. A mina pra mim faz pro Nele Nemico faturo no iTunes. Desculpa ser tão ruim. Fuga pilota na eu vendo drogas na cidade. Levo minha mina pra pro Gasto mais dormo, mas é só um detalhe. A minha Nike Tech é high. Faço e preto, rouba hard. Debito link nesse card. Pontas gouras com obesidade. Difuga pilotando a nave. Eu vendo drogas na cidade. Levo minha mina pra pro Gasto mais dois mil, mas é só um detalhe. A minha Nike Tech é high. Eu faço e preto, eu rouba hard. Esse link debito carro. Deixa a ponta com obesidade. Não se garante, parceiro, então corre já. Não se garante, parceiro, então corre lá. Tô no volante que eu tô tipo Fogba Muita tacante que eu tô tipo Dragba Me fuga pilotando a nave vivendo vendo ó, ó. drogas na cidade